Alô, boa tarde, estamos aqui no São Luís do Maranhão na Secretaria dos Direitos Humanos e da Mobilização Popular com o secretário Francisco Gonçalves e com o subsecretário Jonatas Calvão tá e vamos conversar sobre justiça de transição A justiça nesse país ainda não se fez, a justiça de transição ainda não se completou nesse país. Né? E, e o processo de anistia dos presos e perseguidos políticos não foi concluído. E ao contrário de ser concluído, o né, um novo governo diz que não quer mais anistiar ninguém, quer acabar com a comissão de anistia. Isso é um fato concreto, porque nós temos um representante da, dos anistiados dentro da comissão e ele está ameaçado de ser eh, demitido. Demitido não é bem o termo, né de ser despedido, porque ele não ganha nada, então, não é uma demissão, uma, uma exclusão, né? exatamente por estar lá exigindo o cumprimento da lei. Tá? Então, nós vamos conversar aqui com o secretário dos Direitos Humanos sobre a Justiça de Transição. Eu, eu falava, o, o, a eleição do Bolsonaro aponta exatamente para, essa para a interrupção de um processo que já era frágil e baseado em três ideias básicas. Uma que é a submissão do poder civil a um poder militar, embora disfarçado, embora, embora diluído nas várias instâncias do Estado, uma segunda, que é a apologia da ditadura e uma condenação da democracia. E uma terceira, que é o desmonte de políticas públicas que vinham sendo construídas no país, inclusive aquelas que dizem respeito à aplicação da justiça em relação à ditadura militar. Mas o mais grave de tudo é que no Brasil nós nunca fizemos um, um confronto de verdade com a questão da ditadura e os seus efeitos na sociedade brasileira tanto do ponto de vista das políticas desenvolvidas, como das violações de direito, da violação constitucional, como também do ponto de vista do autoritarismo presente no Estado brasileiro e na sociedade brasileira. Essa questão que, diferente de outros, de outros países que estabeleceram comissões de verdade e levaram à frente um amplo debate sobre a questão da, da, da ditadura em seus respectivos países, o nosso processo de transição conservadora, negociada, combinada, pactuada, um dos elementos de do sustentação dessa transição foi exatamente a busca de um esquecimento sobre os crimes praticados pela ditadura militar. Eles querem mudar até a história, né? Querem dizer que não houve ditadura e que os bandidos somos nós não somos eles. É uma tentativa de inversão que se cabe também nessa história da história. Cabe tanto, ela aparece tanto numa reescritura da história nacional que envolve a questão da ditadura, da escravidão ou mesmo a questão da segunda guerra mundial com o nazifascismo que é uma tentativa de estabelecer uma espécie de história alternativa que passa a valer como verdade, embora sendo uma ficcionalização da realidade para justificar atrocidades, justificar determinados modelos políticos é, é, é, do passado e do presente. Qual é a saída para o, para o povo brasileiro? O, num momento de crise em que, em que está, em, em, está sobre sob pressão, que está sob risco, os valores fundamentais da humanidade, que se refere à defesa da vida, da liberdade é, e, de, e de outros, da dignidade humana, e parece que em situações como essa é preciso que pessoas que expressam diferentes posições políticas no campo progressista, democrático, socialista da sociedade brasileira, de constituir ampla frente, ampla, ampla, ampla frente, de defesa da dignidade da vida humana, das liberdades democráticas é, da vida. E, nesse sentido, eu defendo que, em momentos como esse, a necessidade do, dos setores progressistas, dos partidos de esquerda, liderar e articular ampla frente na sociedade brasileira, unificando os mais diferentes setores contra uma ofensiva autoritária, de perspectiva militarista e fascista no Brasil. Aqui, aqui eles já colocaram algumas escolas militarizadas de escolas, em Brasília, por exemplo, já tem oito escolas militarizadas, você acredita? Não, aqui tem, tem, tem as escolas militares, já existiu antes, ah. e o governador do estado, o governador Flávio Dino, lançou, assinou um decreto garantindo e assegurando a escola livre do estado do Maranhão, a liberdade de ensinar e a liberdade de aprender porque nós entendemos que não é possível, assim como Paulo Freire já afirmava, não é possível ensinar e aprender fora de um exercício de criatividade e de liberdade. Muito bom. Eu, andando pela litorânea, né, percebo que vocês perderam o horizonte. A gente não vê mais horizontes, vê só uma fila de navios saqueando o nosso mineral, é impressionante. O Maranhão se encontra numa, numa posição geográfica, é, tanto do ponto de vista portuário, como do ponto de vista reservas, reservas estratégicas de minério no Pará. E o, o, hoje o Maranhão avança para se consolidar como uma, uma das maiores zonas portuárias do, do país, com a ampliação da, da área portuária, com a construção de novos portos o meu caso do Porto São Luís e o porto um outro porto da, da vale do outro lado da Bahia e essa e essa essa posição do Maranhão ela tem a ver não só com os minérios existentes no Pará mas também com uma disputa também internacional uma disputa de geopolíticas do ponto de vista de rotas comerciais do planeta então nós estamos no meio de uma de disputas que não são apenas locais mas disputas internacionais, novas dinâmicas do capitalismo e, claro, com todos os impactos que isso traz do ponto de vista da sociedade brasileira, da sociedade maranhense para sociedades tradicionais, para o próprio reordenamento da vida numa cidade como a de São Luís. E o que nós vamos fazer para recuperar a base da Alcântara? Em Alcântara, eu diria que tem três questões fundamentais, inclusive na Comissão de Relações Exteriores, da Câmara Federal tinha oportunidade de apresentar essas questões, uma que diz respeito à soberania nacional, da relação que o Brasil estabelece não só com os outros países, mas também da posição que o Brasil estabelece do ponto de vista de, de disputa do mercado, da, da desse mercado que envolve envolve lançamento de artefatos, artefatos no espaço. A segunda questão ela diz respeito da importância do Brasil, inclusive para a soberania nacional, de ter uma política espacial clara, definida e focada nos interesses nacionais. E terceira questão, que é, a, que é uma questão fundamental, que é a questão das populações tradicionais existentes em Alcântara, que já foram atingidas na primeira fase de construção do programa da, da implantação da base espacial São, e quilombos, que, né? São os quilombolas, né? quilombolas, assim. e que poderão ser novamente atingidas, outras parcelas inclusive para uma proposta de ampliação da base espacial de Alcântara sendo uma justificativa que fique mais clara da necessidade disso já que existe tecnologia hoje do qual isso poderia ser evitado Eu tenho dúvidas com relação à questão tecnológica, essa salvaguarda que o governo assinou é uma salvaguarda dos direitos dos Estados Unidos, a gente não vai ter acesso a isso. É por isso que é que nós não podemos desvincular uma questão importante, nós temos uma base espacial em Alcântara do ponto de vista do interesse nacional, é importante que o Brasil tenha uma política aeroespacial, uma política científica clara e por isso é contraditório é, é, é, qualquer perspectiva de fortalecimento de Alcântara, da base espacial de Alcântara, separado dos investimentos nas universidades brasileiras. Aqui mesmo no Maranhão houve esforço das universidades de criar impulsos voltados a essa temática. E, ao mesmo tempo, nós não podemos avançar em políticas aeroespaciais, políticas estratégicas do país, ignorando os passivos sociais existentes na região. E uma delas que diz respeito aos direitos da população quilobola existente no município de Alcântara. E como é que vamos fazer? Qual é o caminho que se vai seguir? Esse é um problema que eu diria que se passa por mobilização social e, mais ainda, se passa por um enfrentamento de uma redefinição em disputas de curto e longo prazo. Porque, lamentavelmente, com o um modelo de governo existente hoje no Brasil, que governa para os interesses americanos e não para os interesses nacionais, a tendência é que a gente enfrente cada vez mais questões como essa em que se estabelece uma, uma contradição entre desenvolvimento econômico e tecnológico com desenvolvimento social, como se fosse uma contradição é, é, desenvolver o país sem levar em conta os interesses da população brasileira nos mais diferentes locais do, do nosso país. Puxa, muito obrigado. Você go gostaria de dizer mais alguma coisa? Pro... Eu gostaria de dizer que uma das questões chaves no nosso país nesse momento é que em momentos em que o ódio, que uma pregação violenta contra os direitos humanos, uma pregação violenta contra a pátria brasileira, naquilo que são que, aquilo que representa a nossa pátria, como a Petrobras, como o pré-sal, como a floresta amazônica, como as populações tradicionais, nesse momento nós precisamos unir os patriotas, os democratas, os progressistas os socialistas, em torno da defesa do Brasil, mas uma defesa não do ponto de vista genérico, mas do ponto de vista dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, a defesa da, nossa, do, do, da Petrobras, a defesa da Amazônia, a defesa da educação e das universidades brasileiras, o direito do que as nossas universidades têm de livre escolha dos seus dirigentes, porque não é possível, como já dizia Tassi Ribeiro, Paulo Freire e outros, não é possível construir uma nação soberana, sem ciência, tecnologia e educação. E, João, eu gostaria de dizer alguma coisa? É, é, é mais ratificar que a gente está num ambiente de tentativa de reescrever a história do, do Brasil, apagando aquilo de mais escuro que existiu. E não é por acaso que a Comissão História, ela é atacada, ela está é, querendo ser reeditada no sentido de garantir que é essa história agressiva contra os direitos e liberdades individuais e os direitos de, das próprias comunidades tradicionais, contra os direitos dos povos indígenas, contra o direito da população em geral, uma tentativa de apagar esses registros do que foi que aconteceu nesse período tão sombrio da história brasileira. E não só com o objetivo de apagar de forma ingênua, mas de reeditar, do ponto de vista atual as medidas que garantiram que aquele tempo tais práticas pudessem ser executadas. Então hoje a gente tem de fato um, um, uma ameaça para a soberania brasileira. É uma soberania que ela ataca não só os trabalhadores, não só a, a economia, mas também a, as próprias riquezas do povo brasileiro, a riqueza do ponto de vista é, dos minérios, das florestas e a riqueza do ponto de vista cultural. Então tudo isso está em ameaça. Então em relação a essas ameaças que nós vivemos hoje, a necessidade, sim, de uma união de força, união de esforços e uma defesa daquilo que é maior, que é o próprio debate sobre a soberania do Estado. Eu sou aqui, diretamente de, da Secretaria de Direitos Humanos do Maranhão e a do Sul,